Fala, jogadores! Seja muito bem-vindo a mais uma aula. E nessa aula aqui, eu vou estar te mostrando como é que você pode fazer o seu cadastro em uma das maiores casas de apostas da América Latina. E também vou estar te revelando o nosso robô, beleza? Que é o Roda de Megaboot um robô de sinais que te manda sinal 24 horas para você simplesmente copiar e colar esses sinais e ganhar dinheiro no automático, é basicamente isso. Então vamos para a tela do meu celular que eu vou te explicar agora tudo na prática. Estou aqui na tela do meu celular e a primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte, preste atenção, você vai digitar aqui esse site aí no seu celular bet365.com, beleza? Depois que você digitar digita esse site, você vai fazer o seu cadastro, vai colocar todos os seus dados como eu já tenho um cadastro aqui, eu simplesmente vou fazer o meu login, vou colocar aqui a minha senha, beleza? Você vai fazer o seu cadastro, colocar os seus dados, CPF, tudo certinho, endereço. Por que isso é importante? Porque é um site 100% seguro e eu recomendo que você coloque todas as informações para você conseguir realmente fazer as suas apostas, beleza? Outra coisa importante, quando você, presta atenção, quando você faz o seu cadastro no, no site, você vai cair aqui nessa página aqui, deixa eu voltar aqui, presta atenção, vou voltar do zero, porque é quero te ensinar do zero, você vai cair nessa página aqui, ó. como é que você vai fazer para chegar até as roletas, beleza? Dentro da Best365 tem mais de 25 roletas ao vivo, onde você pode estar tá fazendo as suas apostas, vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer, você vai clicar aqui no canto superior, beleza? Esquerdo, esses três tracinhos, você vai clicar aqui na seção de jogos. Depois que você clicar na seção de jogos, você vai descer e vai colocar aqui cassino ao vivo, beleza família? Depois que você chegou aqui, ó, você vai procurar essa mulher aqui de camisa preta. Play, tem que ser aqui, tem que ser aqui, não pode ser nesse homem, não pode ser nesse mulher tem que ser nessa mulher aqui, roleta ao vivo. Depois se você clicou aqui, o que é que você vai fazer? Você vai cair dentro de uma roleta, beleza? Eu falei, nessa roleta que eu tenho que apostar, ainda não, beleza? Depois dessa roleta eu vou te ensinar a chegar nas outras roletas, beleza? Foi lá, consegui chegar até aqui, o que é que eu vou fazer agora? Vou clicar aqui embaixo no canto, no canto de baixo aqui, ó, nesses três pontinhos. Vou clicar aqui em hall de entrada, tá vendo? de entrada, cliquei em ral de entrada. E aqui em aula de entrada eu vou clicar aqui em rolete, depois que eu cliquei, cliquei em rolete, eu vou cair aqui nas 25 mesas ao vivo junto com vocês. Então é aqui que você faz as suas apostas, para você apostar é muito simples e muito rápido. Simplesmente você escolhe uma roleta que você quer apostar, eu vou escolher aqui uma roleta, escolhe uma roleta, entra dentro da roleta, Cada jogada que a roleta dá dura mais ou menos um minuto para você fazer a sua aposta e ela dura mais ou menos um minuto para você girar e poucos segundos para você fazer a sua aposta, na verdade. Beleza? Então, simplesmente, você pega... Clique na sua ficha, você tem que depositar dinheiro dentro do site para você conseguir fazer suas apostas. Clique na ficha, quero apostar no números pretos, vou clicar aqui, ó, coloco minha ficha no números pretos. Quero apostar no números vermelhos, vou clicar na minha ficha aqui, ó, e vou colocar números vermelhos. Quero apostar no números pares, vou clicar na minha ficha aqui em cima, beleza? Quero apostar no números ímpares, vou pegar e vou dar um clique com a minha ficha em cima nos números ímpares, beleza? Então é assim que você faz a sua Aposta, tem mais de 25 roletas, dá pra você apostar na prática. E agora eu vou te mostrar o nosso robô por dentro. Então, play, o que é esse robô, o rolete que você sempre fala? Vamos lá, presta muita atenção. Eu vou entrar aqui dentro do nosso grupo, esse aqui é o nosso grupo de sinal, beleza? A gente tem uma taxa de assertividade de 95%, então de cada 100 sinal que a gente manda, a gente erra no máximo 5, beleza? E o nosso robô trabalha 24 horas. Por exemplo aqui, o robô mandou um sinal aqui, ó. Mesmo em observação. Green Hollet, beleza? A repetição da primeira coluna, o que, é que eu vou fazer? Eu vou lá dentro, vou procurar o nome da mesa, procurar o nome da mesa, Green Holly. Procurei o nome da mesa, beleza? Vamos ver se não vai quebrar. Repetição da primeira coluna, o que é que eu vou fazer? O robô me falou, vou esperar a confirmação do robô. Caiu 31, primeira coluna. Vamos esperar. O robô tem que confirmar a gente entrar. A gente não vai entrar se o robô não confirmar. Caiu o quê? Caiu 21. 21 é terceira coluna, então a, a jogada quebrou. Simplesmente o robô vai lá e vai apagar, beleza? Pronto, apagou por quê? Porque a jogada não continuou, porque não caiu nas métricas do robô. Se tivesse continuado, ele ia confirmar e a gente ia entrar e ia ganhar dinheiro de junto com vocês. Mas mesmo assim, eu vou dar uma entrada aqui e vou fazer 50 reais junto com vocês, beleza? Vamos lá, tudo ao vivo aqui, vou analisar uma mesa aqui bem rápida, bem fácil, bem prática, beleza? Está tendo uma sequência aqui de números pretos, então vou postar para dos números pretos, beleza? O que é que eu vou fazer? Presta muita atenção, vou pegar aqui 20 reais e vou colocar aqui no números pretos e vou pegar aqui 250 e vou cobrir o zero, beleza? Se eu ganhar, eu vou ganhar, presta muita atenção, 40 reais. Se eu perder, eu vou perder aqui, beleza, R$ 20,02, R$ vamos lá, presta atenção, a roleta vai girar, a roleta vai girar, tem que cair, números preto pretos, porque eu apostei nos pretos, beleza, eu apostei nos pretos, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Romília, oh, essa é uma jogada sem análise, só para te mostrar como é que você vai apostar, beleza, mas provavelmente vai bater aí, que eu sou muito que eu faço, vamos lá, vamos lá, vamos lá, opa, caiu, 28, 28 é o que? 28 é preto e a gente acabou de ganhar 40 reais ao vivo aqui junto com vocês. Sabe por que eu fiz isso para te provar como é simples, rápido e fácil você ganhar dinheiro no cassino tá online? Agora imagina aí você colocando aqui. Vamos lá, imagina que vou colocar na calculadora você fazendo 50 reais por dia, 50 vezes 30 durante um mês você vai um salário ali de 1.500. Vamos, vamos imaginar você colocando aqui 50 reais por dia dentro do seu bolso durante 30 dias. Vamos lá, R$ 1.500 por mês. Se você colocar aqui 100 reais como meta diária todo santo dia durante 30 dias, vamos lá, você tem um salário ali de 3.000 Se você colocar 150 como meta diária durante 30 dias, você vai ter um salário ali de 4.500. Faria diferença esse dinheiro na sua conta? Eu acredito que sim, né? E olha, o nosso robô ele trabalha durante 24 horas. Já mandou outro sinal aqui, ó. Dessa roleta aqui. Shot, o que é que eu vou fazer? Vou correr lá dentro da tá? roleta. Beleza? Todos os sinais são aleatórios, beleza? O robô ele manda sinais aleatórios o tempo todo. Então você já tem que estar preparado para pegar o sinal. Senão você acaba perdendo o horário de pegar o sinal. Vou correr aqui dentro. Aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá se ele confirmou. Jogada confirmada. Beleza? Eu vou chegar um pouquinho atrasado, mas eu vou chegar no segundo martingueiro. Vamos lá? Procura o nome da roleta, que o nosso Hugo já mandou. Cadê? Cadê? Opa. É o que a estratégia é. Repetição da segunda coluna, pra mim dar tá entrando na primeira e na terceira. Vamos ver, vamos ver, vamos ver se vai bater, vamos ver se vai bater... Vamos ver se vai bater, opa, bateu 6, já bateu, não consegui entrar, mas mesmo assim, ainda o robô conseguiu acertar, que caiu 6 aqui, o 6 é da terceira, terceira coluna, beleza? E estava tendo uma repetição da segunda, agora o nosso robô vai é confirmar a jogada, beleza? Provavelmente uma galera colocou o dinheiro no bolso, vamos lá, aposta encerrada, win, e é isso família, dinheiro no bolso, simples, rápido e fácil em menos de um minuto. Outra coisa que eu queria te mostrar família é isso aqui ó, Hoje em dia a gente tem um grupo de alunos, beleza, aqui ó, vamos lá, alunos, onde esses alunos mandam resultado todo santo dia, vamos lá, aqui ó, o Matheus mandou mais cedo aqui ó, vamos lá, tem que respeitar, olha a lavada, arrasta tudo, ganhou mil reais em apenas uma única jogada, outro aluno mandou aqui ó, aqui o chicote estrala, dia de domingo nós tacamos, Paga meus quinhentão, Denise. Gratidão. Rolete Mega Boot. Acabou de fazer 500 reais em apenas uma jogada. Outro aluno mandou aqui, ó. Vamos lá. Eita, pega essa lavada. Para a primeira do dia. Tem que respeitar o robô. Paga, Denise. Ave Maria. Esse sinal está foda. Vamos lá. o Gratidão, Doni. Acabou de ganhar 300 reais. Outro aluno mandou aqui, ó. Sabadão. Da melhor forma. O robôzinho mandou. Entrada foi. Mais 640 na conta. Então são diversos sinais aqui, diversos resultados de alunos que estão tenho resultado com o nosso método. E se você não está ganhando dinheiro, você está deixando dinheiro na mesa. E se hoje em dia você for procurar o nosso robô, for procurar na internet, se você colocar aí mega Megapult, você vai ver que o valor do nosso produto está de 1.427. beleza? Por que Play está de 1.427? que é um produto que vai te dar resultado instantâneo, resultado na mesma da hora é só copiar e colar, copiar e colar, como se você tivesse ganhando dinheiro no automático só copiando e colando o sinal, beleza? Mas, pra você que chegou até aqui que deve estar se perguntando eu vou precisar pagar quase 1.500 por esse robô? Não! Não Presta atenção! Justamente esse mês a gente tá com um valor promocional, beleza? E a pessoa que te mandou essa aula aqui ela vai te dar um desconto, mas para você receber esse desconto, você tem que tirar um print meu aqui e mandar para essa pessoa, beleza, que justamente você pegou um mês bom, um mês que, que a gente faz promoção e olha, não vou nem te contar o preço porque vai dar até vergonha, então tira um print meu e manda para essa pessoa e pede o teu desconto, porque se você assistiu essa aula até o final, você merece desconto. Então você vai tirar um print meu, beleza? Você vai mandar pra essa pessoa e você vai pedir um desconto pra ela. Pra você conseguir garantir o nosso amor e colocar dinheiro hoje mesmo dentro do seu bolso. Pelo valor promocional que dá até vergonha de falar pra vocês. Beleza? Tamo junto família! Eu espero de verdade que você mande esse print pra ela. Tirou o print? Porque se você não mandar, você não vai receber esse desconto. Aproveita que é somente esse mês que vai estar com o valor promocional. No próximo mês o valor vai aumentar e você vai se arrepender se você não entrar. Fechou? Tamo junto, família. Te beijo dentro do treinamento. E é isso. Sucesso é uma decisão.